efetuar a avaliação de bens no programa CEAP, iniciando com Cadastro de Avaliador. Acesse o sistema CEAP no modo Avaliação e no menu Avaliador. Digite o CPF do avaliador ou elaborador que deseja cadastrar ou buscar no SEAP. No meu caso, será feito o cadastro. Informado o CPF ou CNPJ, clique em Buscar. Neste exemplo, o o avaliador, ele não está cadastrado. Neste caso, a gente vai preencher o cadastro dele, com os devidos campos, e em seguida, incluir. Feito o preenchimento dos campos, clique Incluir. Caso eu faça alguma alteração, eu venho atualizar. Pronto, assim eu encerro o cadastro do avaliador elaborador.